Eu recebi é, semana passada uma oferta de, de bolsa pra estudar lá no Japão e, e mano. E ficar um período lá. Que da hora. Ganhando bem estudando lá. Que da hora. E eu vou falar pra esse cara que tá pensando em sair tá, e tal, desistir. Cara, eu, pessoalmente, eu nem balancei. Eu nem balancei Sério? porque.. Não balancei, cara. Porque é. Eu balançaria pra caralho. Cara, eu nasci aqui, eu falo a língua daqui. Os meus amigos estão aqui, a minha família está aqui Meus primos estão aqui, meus tios estão aqui Minha mãe está aqui, meu cachorro está aqui é, A comida que eu gosto está aqui é, é uma merda mas O flow tá aqui É, tá aqui, é uma merda, <risos> mas é bom pra caralho Sabe, eu, eu, eu, eu tô aqui, venho aqui com o Monark, fumo um charuto, jogo um Dota, xingo o um peruano no Dota, é. É, tô assim, com prazeres simples da vida, não muito caros, que não, que que precisa, de andar que não precisa ter no um país desenvolvido e tal. Tem o merda do Arthur, que é um lixo de pessoa, um ser primitivo, um macaco, que ele não, sabe, não, ele não sente prazer em ter uma conversa com uma autoridade política, ele acha o um negócio, ele acha chato, ele fica querendo ir embora, sabe, discutir um, um, um, um, um... Eu sou um cara normal. Um livro, tal, né, falar sobre, né, um, um, um, um sistema de governo, não, ele tá lá, tá, preciso cagar, meu iPhone tá atrasado, tal, tá? é, é, é, é, é, sabe, é, é, é, é, um, é um lixo, é uma merda, mas, cara, você não sente um... <risos> Cara, deixa que eu te defendo Não, é, é, um, é, é, um, é um lixo É uma merda, é triste, é sofrido Você só vê desgraça Mas hum. cara, é aqui é o nosso lugar, porra A gente nasceu aqui E aqui é maravilhoso E é o seguinte é, uma, é, é, é, um, é um grupo minoritário De filho da puta Não é como se a gente tivesse tipo assim Caralho, eu saio na rua 90% das pessoas, eu vou Vou comprar um picolé com a tia, eu dou dinheiro pra tia, a tia não me dá o picolé Sabe, não é um, um lugar de desgraçados é, é, é uma minoria de desgraçados que, que chegam no topo E que fazem essa, esse monte de bosta com o nosso país Então eu não vou perder pra essa maioria de desgraçado eu, não sou, eu sou melhor do que eles Eu estudo mais do que eles, eu trabalho mais do que eles Por que que esses filhos da puta vão mandar em mim? Não, eu vou que vou mandar neles eu que vou subir em cargos acima dos deles eu que vou estar em posição de comando com eles eu que vou criar meu filho, meu filho vai ser mais inteligente que o deles, meu filho vai estudar na escola que vai aprender japonês, inglês espanhol, chinês, vai lutar esgrima, fazer natação, vai ser foda pra caralho, em vez desses bosta desses filhos de presidente da república aí que tem com 17 anos de idade é investigado por tráfico de influência, eu não vou largar aqui, eu me sair daqui, levar minhas coisas pra ir pra outro lugar, pra outro país que pode ser lindo, maravilhoso, uma delícia, muito gostoso mesmo, assim você ficar numa fonte termal, numa montanha que eu já fui Bem pesquisar, ali. maravilhosa uma montanha oh, termal que, é que você fica tomando banho com macacos vermelhos, enquanto a, a neve Olha fica te vem. rodeando, uma ilha cheia de gatos que tem 20 gatos pra cada habitante o negócio pode ser sensacional, mas caralho, aqui é a porra do nosso país ô oh, louco, que caralho isso? não, peraí, peraí, peraí Tinha que ser presidente de alguma porra, cara. É. Do Japão. <risos>